Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wildon, sou professor de criação publicitária e hoje eu vim perguntar para você se você está com fome? É porque hoje a gente vai criar uma peça publicitária meio que para uma lanchonete, então se você quiser criar uma peça como essa aqui do lado vem comigo porque hoje você vai aprender, então vamos lá? Então o primeiro passo, como sempre, é criar o nosso arquivo basicamente a gente vem aqui em arquivo, novo a gente vai utilizar o mesmo formato da outra aula, 1080x1350, resolução de 300, cores RGB, que tem que estar em pixel, RGB porque vai ser só para tela, não vai ser impresso, isso aqui vai ser um post, provavelmente para as redes sociais, e eu vou criar o nosso arquivo. Feito isso, agora vou na pasta que a gente tem nossos itens, que está bem aqui. Você pode ver que eu separei os itens, tem a nossa logo, que está bem aqui nesse arquivo de Illustrator, o nosso background, tem a versão completa aqui para a gente poder visualizar. Tem nosso lanche. Está transparente já em PNG. A gente recortou utilizando a Tool. uma madeira que a gente pegou no Google aleatório e uma textura para a gente poder acrescentar sobre a letra. A primeira coisa que eu vou abrir vai ser o background, então vou clicar aqui e arrastar para o nosso Photoshop. Feito isso, coloquei aqui na imagem, dei Enter. Beleza, vou pegar o lanche, vou arrastar também para o nosso background. Vou trazer todos os itens para cá para a gente poder começar a trabalhar. Vocês devem estar pensando, pô, mas já está quase tudo feito ali, mas na verdade existe um tratamento que deve ser feito para a imagem poder ficar boa e harmoniosa. Vou trazer aqui para baixo, dê Enter. Vou abrir aqui de novo, vou trazer a nossa logo. O mesmo arquivo sendo de Illustrator, ele pode sim ser aberto no nosso Photoshop. Eu vou arrastar mesmo também. Aqui ele vai perguntar qual imagem eu queria trazer. Eu posso pegar aqui se eu quero caixa de mídia, de recorte, sangria. Não precisa nem se preocupar com isso aqui, porque eu só quero a caixa delimitadora que é o formato do nosso arquivo de Illustrator. Vou dar um OK. Como você pode ver, já está a nossa logo aqui. Eu vou dar uma mínima diminuída. Eu acho que até aqui já ficou legal. Beleza, basicamente os itens que temos são esses. Então, basicamente, é muito importante sempre a gente saber qual é a tipografia padrão da empresa que você está prestando serviço. Nesse caso aqui, eu botei no nosso briefing, está lá na nossa pasta, eu vou abrir aqui tem um bloquinho de notas onde vai estar o nome das fontes que a gente utiliza se você não encontrar no seu computador, você pode baixar na internet se você escrever esse nome aqui lá no MyFonts, você provavelmente vai encontrar ou você pode botar no Google caso não ache no MyFonts, você vai achar também muito fácil beleza, o que a gente vai fazer? vou pegar a ferramenta de texto, cliquei aqui, Franklin, eu vou botar essa aqui, é essa primeira eu quero regular, não quero italic, vou aumentar o tamanho temos que saber o nosso texto também que é bateu aquela fome vai ser bateu aquela aí fome vai ser na outra fonte bangers vou sair aqui cliquei duas vezes vou botar aqui ó. agora a gente tem que mexer na tipografia para poder ficar legal olha só só que vou escrever fome né Pra poder saber, eu também, exato, Tô pegando aqui, vou dar uma aumentada Só que tem uma brincadeira que eu faço aqui, ó A gente modifica a fonte, eu vou dar um Ctrl T, que é Free Transform Segurando o Ctrl, vou arrastar para frente, ó, e Shift também para não deformar, muito, né? Vou mudar o alinhamento dela, ó, deixar ela mais inclinada O mesmo vou fazer com a primeira fonte Vou pegar o... bateu aquela, Ctrl T Segurei Ctrl Arrastei pra frente, mudei a, a inclinação e agora a gente vai começar a reposicionar tudo aqui na nossa cena pra gente poder utilizar. A parte principal é você organizar as layers, então vou jogar madeirinha aqui para baixo, reposicionar um pouquinho mais para baixo aqui. Tá vendo? Aqui o hambúrguer tá parecendo que tá flutuando, e não parece que tá lá. E é nisso que a gente vai trabalhar agora. Bom, antes de, de preparar a tipografia, arrumar o background e tudo mais, eu quero mexer nesses hambúrgueres, eu quero botar uma sombra para eles ficarem mais vivos. Como a gente faz isso? Existem vários métodos. Vou usar o RFX aqui, sombra projetada. Aqui eu posso escolher o ângulo, a opacidade. Aqui vai ser o blend mode aplicado a esse efeito Eu vou deixar virado para cima aqui porque isso aqui representa o ângulo do sol Ou seja, se o sol estiver em cima a sombra vai ser embaixo Aqui posso mexer a distância que vai estar Aumentar a opacidade A expansão vou mostrar o tamanho também ó. Deixa eu botar uma intensidade um pouquinho maior A expansão muda muito, muito repentinamente aqui Não é tão legal assim Beleza, que ficou legal. Eu só tem que terminar de incorporar nossos objetos nos cenários. Pra gente começar a incorporar nossos objetos na cena, a gente precisa adicionar sombras. Eu vou mexer no texto por último, então eu vou tirar a visualização dele e da louca. Como assim adicionar sombras? Por exemplo, ó, tá tudo com muita atenção aqui. Eu quero remover um pouco mais da mesa e aparecer mais nos hambúrgueres. Pra isso, eu preciso criar uma nova layer e começar a adicionar sombra. Mas nesse caso, não vai ser um drop shadow que vai resolver nosso problema. Vou pegar, botar nosso pincel aqui com a cor preta e começar ó, a pintar o redor. Só que vou aumentar um pouquinho o tamanho, deixar a dureza 100% suave, de 0%. Vou começar a pintar aqui ó, ao redor. Só bem nas bordas, não para apagar mesmo 100%, mas para dar mais ênfase na parte central da nossa arte. Nisso, posso dar um blend mode, se não ficar legal, vou retornar para o zero. Vamos ver se tem alguma que tenha uma mistura mais legal. Ó, esse aqui quase, só que ainda não. Eu gostei mais da primeira mesmo, vou deixar no normal. Vou adicionar um pouquinho mais ali em cima. Ctrl menos. Como estamos se referindo também à franquia de comida, sempre é interessante você utilizar cores quentes. Nesse caso, ou pela preferência, você tipo, utilizar uma cor vermelha ou uma cor mais alaranjada. Assim, né? Eu vou usar um filtro. Eu vou adicionar uma cor mais avermelhada. Vou botar vermelho aqui. Ok, vou aplicar uma intensidade em cima Só que eu quero mais no background, não no nosso hambúrguer Então vou puxar um pouquinho mais para baixo Vou puxar também essa sombra aqui mais para baixo porque eu quero destaque total pro nosso lanche né? Então vou aumentar um pouquinho o nosso filtro Aqui já tá ficando legal E aqui já ficou legal E agora vamos adicionar Mexer um pouquinho mais no nosso texto Aqui falta a interrogação, interrogação, né? já que é uma pergunta Vou diminuir um pouquinho o tamanho Você não precisa fazer idêntico ao que eu estou fazendo aqui, o ideal é você saber o que aplicar. Por exemplo, eu adicionei todos os itens na tela e fui adicionando sombra, adicionei reposicionamento, adicionei a incorporação dele no cenário. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ativar a logo também para a gente poder visualizar. Aqui já temos uma identidade visual em mãos, vermelho e amarelo. Então, bateu aquela, vou botar na cor da identidade visual. Vou pegar a fonte, aqui em cima a gente pode escolher as cores, vou pegar a cor vermelha. E embaixo aqui já tá amarelo, então eu vou permanecer amarelo. Vou separar por pastas, né? Vou botar aqui, ó, título. E o título vai vou adicionar um Drop Shadow. Só que vou usar com outra intenção agora. Vou deixar ela bem dura. Ou seja, expansão eu posso botar no máximo, ó, que vai ficar duro. Vou o tamanho. Vou modificar um pouco a distância e a angulação. Deixa eu botar só projetado vazamento de camada. Não, não, não vou botar esse aqui, utilizar a luz global. Vou botar não, vai ser... Diferenciado dos outros, porque se eu mudar essa sombra desse objeto aqui, o do hambúrguer também vai ser mudado junto, então vamos mudar. utilizar a luz global. Vou botar mais ou menos aqui, o tamanho vou dar uma mais ainda e diminuir um pouco a opacidade também, para não ficar tão intenso assim. Olha só, agora eu vou rearrastar ele para algum lugar que onde acho melhor, vou aproximar um pouco mais do hambúrguer basicamente e vou ativar minha régua agora. Vocês vão apertar Ctrl R, vai aparecer a régua, ou você vai botar Visualizar, vai aparecer aqui Réguas. Por quê? A gente tem que visar uma boa posição para todos os itens que a gente tem aqui. Como assim? No Instagram, se a gente for visualizar, sempre que vamos ver uma imagem, ela está no formato quadradinho. Ou seja, parte dessa imagem aqui vai ser removida quando a gente só estiver passando pelo feed. Quando a gente clicar que vai ser vista completa. Por exemplo, ó, como nossa imagem é 1080 por 1350, então eu vou criar um quadrado de 1080. E 80. Só para a gente poder usar nossa régua aqui Para poder demarcar os itens que vão aparecer Depois a gente pode remover esse quadrado que a gente acabou de criar Olha só, agora a gente tem demarcado os itens que estão aparecendo bem que eu já deixei organizado aqui Não significa que realmente vai recortar a imagem e esses outros detalhes sejam inúteis Basicamente o que eu fiz aqui é para a visualização no feed ficar legal, entenderam? Beleza, vou reposicionar o feed aqui, feed não, o texto aqui, acho que aqui já está legal E por fim eu vou adicionar uma textura a esse texto para ele não ficar tão simples assim A gente vai lá na nossa pasta Só para lembrar, a gente tem esse último item aqui que não utilizamos Eu vou clicar duas vezes nele Ele vai trazer para cá para a gente poder editar ele, mas eu só vou botar abrir imagem porque não tem necessidade Abrindo imagem ele vai criar um novo projeto aqui, eu vou arrastar ele para o que a gente tá editando Olha só Beleza, posso deixar do tamanho que está aqui e é bem, bem simples o que eu vou fazer agora. O título aqui em cima é nosso texto, eu vou arrastar essa nova layer que a gente trouxe para cima do título. E agora, botão direito tem a máscara de recorte. Olha só, ele já entrou aqui. A gente vai adicionar um blend mode. Olha só, a gente tem várias opções, só que a gente, ó, claro que a gente não vai mexer só em blend mode. A gente pode mexer em opacidade também, mas eu gostei desse aqui, eu vou deixar a luz direta. Olha só, ele ganha mais vida, né? ele ganha textura. E basicamente está aqui a nossa peça completa. Então como vocês puderam ver, basicamente não é ferramenta que você tem que saber utilizar, é mais a parte da criatividade. A ferramenta é importante, mas a criatividade é mais ainda. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, pratique mais, Tente fazer uma nova peça aí, não faça só de hambúrguer, tente criar de moda, ou o que for da sua preferência, para você poder pegar um pouquinho mais dessa manha, digamos assim. Espero que você tenha gostado, está aqui do nosso lado a nossa peça, e até a próxima aula. Bum